Sejam muito bem-vindos, queridos amigos, a este canal. Já faz um tempinho. E eu quero dizer para você que, já que está aqui, para aqueles que me assistem, que já me conhecem, deixe o seu like para que outras pessoas tenham acesso a este vídeo, ok? Mas se você não me conhece, continue assistindo a este vídeo e se você gostar, aí deixe o seu like. Agora, nunca diga isso para a sua chama gêmea. Mas nunca, ok? Nunca. O quê? O que é que não se deve dizer à sua chama gêmea? Então, uma delas é você é que sabe. Ok? É uma das frases mais usadas, que, no meu sentido, no meu sentimento, é o que as pessoas vão usar mais. Você é que sabe, ok? Porquê? Porque a sua chama Gêmea sabe mais, mas na realidade é você que sabe mais. Mas, na verdade, as verdades, ambos sabem exatamente o que devem saber. Você sabe uma parte e a sua chama Gêmea sabe outra parte. Não há maneira de saber os dois. A única maneira de saber os dois é se os dois forem unidos. Okay? Então, você é que sabe. Okay? E isso é uma, uma das frases que você vai usar mais, ou já deve estar a usar. Não me diga isso. Porquê? Porque vai causar que vocês lutem, ok? Não é essa a conclusão de estar com a sua chama gêmea. Estar com a sua chama gêmea é para conseguirmos evoluir. Claro que vai entrar em debate com a sua chama gêmea, mas é normal. Agora, não lute, não é? Assim, se lutar, luta, pronto, é seu problema. Mas tente não lutar e entre em debate e tal, não sei o quê, mas... Chega a uma conclusão. E depois passa à frente. Está bem? Agora, vou deixar mais uh, uma moeda aqui. Se você tiver alguma pergunta sobre o que eu fizer neste vídeo, eu só vou responder para você se você se, uh, se inscrever no canal Telegram e comentar lá. Ok? Pronto. E um, eu vou tentar fazer uma publicação no dia em que eu publico o vídeo que você está a ver agora, e assim você comente lá. Pronto. Segundo, uma das coisas que a gente diz é se calmo, Se calmo, ok? Você quer que a sua chama se acalme, ou que fale mais baixinho, ou hum, não seja tão, sei lá, extrema, ou por aí fora. Tem uma palavra qualquer que vai... Ser parecida com aquela que eu estou dizendo agora, se acalme. Não diga isso, porque senão vai agitar o vulcão, ok? Do interior da sua chama gêmea. Não, de, não, não fale isso, não vale a pena. Vou-me embora, ok? Eu vou-me embora, vou, vou dar o fora. Não fala vale isso também. É assim, você pode fazer o que você quiser, né aviso legal, faça o que você quiser, a vida é sua. Agora, eu só estou aqui para guiar você para o caminho do meio termo. Não estou não dizendo para você ser um rebelde, que é faça o que quer, nem estou dizendo para você ser um santinho, sabe? Um santinho que está ali a ir à igreja e tal. E eu quero que você ande no meio termo, ok? O meio termo é o melhor. Vou-me embora, vou dar o fora, quer dizer que você está correndo, você está fugindo da situação, você está uh, ou, você, ou também é um outro sentido para dizer a mesma coisa que é Olha, uh, não quero mais te ouvir, não quero mais ouvir você. Pronto. É, outro, é a mesma coisa que dizer falo para a parede, ok? Vou dar o fora, você é aborrecido, aborrecido. Então não diga isso uh, você tem que ter cuidado com aquilo que você diz porque senão as pessoas não é? não é as pessoas, é? Uh, a sua chama vai entender isso como se fosse uma batalha como se fosse uh, ok, vamos entrar em guerra pronto, isso é o começo uma dessas frases que eu estou falando é o começo de uma guerra e se você quer parar com as guerras então você tem que ter cuidado com aquilo que você diz. Pense duas vezes. Se você já disse e não conseguiu pensar antes, se, se escapou da sua boca para fora, então diga, peço perdão, desculpa e tal, não sei o quê. Mas se você é uma daquelas pessoas que está sempre pedindo desculpa, sempre pedindo desculpa, já não vai colar. Porque vai virar uma rotina. Está a ver? Você, você tem que mudar o disco. Você pega no disco vira ao contrário e continua a tocar o disco, mas, ou então roda um outro disco aí dentro, senão não vai funcionar. Agora, a próxima que vem aí é muito censurada, eu não vou estar aqui a falar isto aqui no, no canal, porque senão o canal já era. Uh, opa, e mesmo que eu fale e que não tenha nada a ver, que não tenha uh, mal nenhum, uh, vocês mesmos vão achar que é pá, está um bocadinho fora do caminho. Então isso aqui é só para pessoas que estão prontas para ouvir isso. Agora, então, eu falei uma, duas, três, a quarta e a quinta vou falar no canal para membros. E esse canal para membros eu quero vos apresentar, ou dar novidades de que eu abri um canal que, eu não sei se vai dar certo, mas é, é uma plataforma nova que você não paga nada, é, é grátis. Agora, tem anúncios tal como no YouTube, só que lá paga melhor do que aqui, e é por isso que eu vou para lá, e ainda para mais eu posso falar à vontade, porque o YouTube é mais prontos, tem mais regras, estás a ver? Então, se você gostar, seria espetacular ver você lá como um membro, ok? É o canal que a gente já tem do Telegram, se você já é inscrito, não precisa fazer nada, mas vai estar na descrição em baixo. E, e esse canal é... Vou transformar no, na plataforma uh, para membros, né, gratuita. Uh, porque, pá, estamos numa situação em que não dá para a gente conseguir pagar para nenhum serviço. É muito difícil com uh, aquilo que está a acontecer à volta do mundo, né? com... Eu não posso falar o nome, já, uh, você já sabe, é censurado, mas com aquilo que você já sabe que está passando no mundo, né, é importantíssimo conseguir uh, enviar a mensagem para você de uma maneira em que você entende e que é gratuito. Só que que me beneficie. Que me beneficie porque se não me beneficiar, eu vou estar gastando minha energia para nada. A ver, percebeu? Uh, é isso. Então... E pronto, lá dentro, para membros, vou ter dois bónus. Um é... Uh, lá está, não posso falar, né uh, Vou ter do, dois bónus para você. Se você entrar lá dentro e vai ver isso, e vai ser muito melhor, e você vai entender exatamente o que é que não pode dizer para a sua chama, ok? E uh, vou tentar colocar lá o que é que você deve dizer ao invés, ok? Prontos como alternativa e eu espero que você gostou daqui do nosso videozito e eu vou tentar postar mais vezes para vocês vai ser espetacular porque eu já tenho soldados e eu já chego né de publicar uma vez por mês ao passo se eu não tiver com vontade não me posso forçar mas se publicar no canal Telegram seria melhor porque o canal Telegram é mais é você está ali estás a ver estamos ali presentes ok Prontos, estamos ali e somos todos juntos. E eu gostei de falar para vocês, deixe o seu like se, vo, se você gostou do vídeo, se for um novo visitante. Se você já é visitante e já está sempre a visitar o canal, você já sabe que tem que deixar o seu like quando você vê o vídeo. Porque ajuda a mim, está bem? Ah, ajuda a mim e a minha chama Pétia, a gente consegue entrar num outro patamar. Porque quando o canal começar a atingir novos patamares, novos níveis novas audiências e eu vou finalmente poder postar vídeos que não são de Chama Gêmeas, porque agora se eu sem vídeos que não são de Chama Gêmeas, tem muita pouca gente que assiste, mas eu posso publicar no, no Telegram. Eu posso publicar no Telegram e você vai assistir, porque é mais fácil lá, ok? Aqui é mais uma... Eu estou na praia, aqui estou à espera de ver o pessoal, o pessoal está em todo lado. Agora, se estivermos no Rio, toda a gente me vê porque o, o Rio é minúsculo, Okay, o rio onde passa a água okay? beijinhos, abraços nos vemos no próximo vídeo, até já